Olá, muito bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Quem nos está a ouvir aqui aos nossos participantes e a quem nos está a ouvir hoje... Eu sou a Teresa Firmino, jornalista de Ciência do Jornal Público, e hoje o que estamos aqui a celebrar é um dia muito importante, que foi criado em Portugal em 1996 pelo professor José Mariano Gago, que é o Dia Nacional da Cultura Científica, e neste dia é a -se o seu aniversário do Rómulo de Carvalho António Gião, que juntava estas duas facetas a da poesia, a do divulgador de ciência, a do escritor e a do professor de física. A sessão de hoje chama-se uh, Livros Top Ciência e Cultura e vamos precisamente juntar a ciência e a literatura uh, nesta parceria entre o Instituto da Astrofísica e Ciências do Espaço e o Plano Nacional de Leitura e ainda o Planetário do Porto. Uh, vamos estar à conversa durante uma meia hora 45 minutos e... Quem vamos ter a conversar é a Teresa Calçada, comissária do Plano Nacional de Leitura desde 2017, e o Rui Agostinho, astrofísico do Instituto de Ciências de Astrofísica e Ciências do Espaço e professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Iamos começar precisamente por falar destas duas culturas a cultura da literatura e das artes e a cultura uh, das ciências, ou da ciência em geral. Estes dois mundos se estão separados ou se existe ainda um grande fosso, um hiato entre eles. E para isso vamos trazer à nossa conversa um livro que lançou este debate, em 1900, um livro, inicialmente uma palestra, em 1959, pelo britânico Charles Percy Snow, mais conhecido por C.P. Snow. Ele era doutorado em física, mas ao mesmo tempo foi romancista, foi funcionário do governo britânico, que teve uma, um papel importante na seleção de cientistas como consultor científico para uh, o governo britânico, e fez esta palestra em 1959, sobre as duas culturas. E o que eu pergunto, e começava por si, uh, Teresa, é se mais de 60 anos depois, este, este fosso e esta incompreensão entre estes dois mundos um, ainda existe hoje na sua opinião. Olá, bom dia. Bom dia à Teresa, bom dia ao professor uh, Rui, bom dia a quem nos está a ouvir e, e gosto grande em poder festejar com quem mais de direito festeja um, o Dia da Cultura Científica. Eu... eu Gostava de dizer que a própria noção de cultura científicas bate um bocadinho, na minha opinião, essa dicotomia e tende a, acho eu, a, a, a, a explorar aquilo que representa a razão, aquilo que é um modo de conhecer o mundo, de conhecer o homem no fundo, essa pergunta, ou essas perguntas fundamentais e permanentes que atravessam a história do pensamento humano. Concretamente, o livro que falou, e que eu me permito mostrar aqui a edição em que li, não em 59, quando saiu, mas umas decenas de anos mais tarde, um, e que uh, uh, me, me lembrei agora ao ir buscar o livro e ao ver alguns apontamentos e alguns papelinhos aqui dentro, que uh, um, uh, embora eu tenha sentido ao longo do tempo que isto se tem esbatido na maneira como dizemos ou como falamos do assunto, muitas vezes está subjacente uh, uh, uh, a ideia ora mais científica, ora mais das humanidades e que isso revela de certo modo uma não compreensão do, do, do, do fenómeno da curiosidade, do fenómeno do valor da imaginação, do valor daquilo que interroga a, a, a nossa ânsia de compreender o mundo. E nesse sentido, a minha formação é das humanidades, eu venho de filosofia, ao contrário do meu colega de conversa, e acho que fui tentando não tornar o preconceito que sei que existe em forma de afirmação e bem pelo contrário ver sempre nos diferentes olhares uma, uma transversalidade em que o importante é o saber, o conhecimento, o, o avanço uh, uh, sempre mais além, sem contradição nenhuma entre estas ditas duas culturas que envolvem as artes, as humanidades, as letras, a literatura e naturalmente as ciências, as ciências um, como direi, as ciências... Ai, ah, as Exatas. ciências sérias... Ai, falta-me o um nome. Exatas, ah, As bilgas. ciências rigorosas e hoje também as ciências sociais e tudo aquilo que são formas de interrogar o mundo e o ser. Obrigada, Teresa. O, o Rui, eh, part... antes de mais, só dizer para quem nos está a ouvir e a ver que vamos tentar também responder às, às solicitações e às perguntas que nos possam chegar e em relação ao Rui, eu perguntava se partilha dessa visão de há, 50, de há mais de 60 anos e, por outro lado, precisamente, aliás, o, o Charles Pissinow, a certa altura, até falou de uma terceira cultura para as ciências sociais e humanas. E o que eu pergunto, Exato, por isso é que... E o que eu, exatamente. E o que eu pergunto é também se, ainda hoje, Uh, não, há, assim, uh, não há áreas da ciência que se consideram mais ciência do que as outras, uh, se ainda partilhamos desse preconceito, como aliás a Teresa uh, referiu. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, eu estou a gostar muito da conversa. Uhum. <risos> eu poderia ficar aqui a ouvir este esse discurso. É. <risos> <risos> eu, eu não li o livro, obviamente, obviamente não, quer dizer, não li, não... Nunca me foi chamada a atenção e nem fui atrás dele. Mas a minha percepção é que tudo isto existe porque é, é uma necessidade humana. É o ser humano que tem estas facetas todas, as explora, desenvolve-as, e com o passar dos anos, aquilo que não era considerado ciência começou também a ter a designação, o cunho de ciência, com que objetivo? De tornar esse conhecimento o mais impessoal possível. Aquilo que são as ciências humanas, na realidade, começaram a utilizar métodos estatísticos para tentar extrair daí, retirar daí, aquilo que é a interpretação individual, aquilo que nós fazemos ao interpretar as coisas que acontecem. Porque é isso que as ciências exatas têm que fazer. Uma ciência exata, supostamente, descreve o mundo tal e qual ele é. Ou pretendemos, pretende-se, descrever o mundo segundo as leis que governam o mundo não ao contrário daquilo que seria apenas uma opinião pessoal. Ora, essas outras ciências tornaram-se ciências, acho eu, acho eu, começaram a tornar-se mais ciência porque se foram aproximando desta deste objetivo, utilizando metodologias que permitem retirar a opinião individual. E assim que foram criando, fomos criando no final, no final, obvi obviamente que há objetivos muito distintos entre estas diversas áreas e, os, e as ferramentas utilizadas também são bastante diferentes. O que se pede a uma, não se pede a outra. Mas isso caracteriza estas próprias áreas. Elas têm finalidades distintas e há que continuar a trabalhar e a puxar por elas o máximo possível. Hum. Obrigada, Rui. Um, a Teresa logo no início também falou de que o conceito de cultura científica já procurava esbater uh, essas, essa dualidade e essa dicotomia. Precisamente, o que é que o, o Plano Nacional de Leitura e outras iniciativas uh, uh, ligadas ao, ao, ao plano, como a iniciativa Ler Mais Espaço, que é uma parceria entre o Plano Nacional de Leitura, o Instituto da Astrofísica e Ciências do Espaço e a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o que é que essas outras iniciativas, procurando incluir livros de divulgação científica ou livros mais ditos literários que remetem para o mundo da ciência, procuram então fazer ou têm procurado fazer? Uh, sim, uh, uh, uh, realmente o Plano Nacional de Leitura, já, já, já antes mesmo de, deste, desta nova fase, se preocupava com, com, com a temática que, uh, da leitura, que não é necessariamente só uma leitura uh, literária no sentido mais estrito. Uh, pode ser uh, uma leitura que se preocupa com as questões da cultura ou que interessa os leitores que não vão necessariamente só por temas literários mas podem ir por outras formas de interpretar de ler o mundo. No fundo o plano pretende dizer que para ler e para ler o mundo há muitas formas de se interessar eh, por esse mundo e hoje, com uma leitura multimodal, com a importância da imagem, com, com a, a ilustração, com tudo isso mostra que, para se ser leitor, se pode caminhar por muitos caminhos, por caminhos mais explícitos, por caminhos mais eh, metafóricos, por caminhos eh, diversos para atingir essa leitura do mundo que um, um, um dos caminhos é, de que um dos caminhos é precisamente o caminho da ciência. Muitas vezes isso acontece com textos puramente científicos e há leitores pequeninos, não estamos a falar dos leitores feitos, estamos a falar de fazer leitores que preferem essa linguagem, essa aproximação, a uma aproximação uh, de uh, maior fantasia, embora o Einstein tenha ensinado, ou tenha dito, enfim, que uh, uh, para uh, criarmos uh, saber é preciso ler contos de fadas, uh, uh, isto uh, que fique claro para não parecer uma antinomia, longe disso. De... Eu sou inteiramente defensora dessa abordagem, mas podemos lá chegar por outros caminhos, dizia. E o, o, o Plano Nacional de Leitura, que, cuja missão maior é despertar para a leitura, para o gosto, para a, a, o prazer, a diversão e o saber que vem de ler, usa também, e tem a obrigação de o fazer o discurso da ciência, a sua valorização, a, a, a, a sua imaginação desse discurso para aproximar e fazer Uh, leitores. Eu dizia desde pequenino, claro que nós sabemos que temos os grandes, acho que a Teresa já falou do, do, do, do Rómulo, António Judeão, nós uh, falamos, uh, podemos falar de Álvaro Campos, uh, Fernando Pessoa, uh, naquele famoso uh, comparação entre Vênus e o binómio de Newton, mas podemos falar, no nosso caso, de autores muito especiais, como foi o Almada Negreiros que juntou exatamente a sua vertente da geometria, do conhecimento da geometria com as artes e que nos deu maravilhosas uh, uh, experiências disso. Uh, uh, muitos livros da cultura científica, eu trago aqui um porque eu amo este livro uh, e dou a todos os miúdos ai, ah, caiu o meu papelinho, a todos os miúdos que, que, que, que posso, a árvore da vida, porque exatamente é uma experiência com, com Darwin muito bem conseguida do meu ponto de vista, portanto, no fundo a aproximação aos criadores, de que não podemos deixar de maneira nenhuma a aproximação, aos cientistas pela, nova, pela linguagem diferente, pelas metodologias, pela busca de um saber experimental e quantificado, como o professor nos ensinava, e que é muito importante que as crianças desde logo compreendam, os adolescentes também, e que isso eduque a sua cultura. No fundo, não é um exercício de, de condução, mas é um exercício de gosto, de atração, de curiosidade. Uh, Rui, e os cientistas, pela parte que, uh, que vos cabe, fazem este papel de aproximação à sociedade e desbater Uh, estas uh, diferenças e incompreensões e de promover uma cultura mais científica ou seja, no fundo, uma cultura uh, no sim. seu todo ou, ou nem sempre isso acontece muito? Pergunta-me, Tereza perguntava uh, algum, uh, ser breve perguntava uh, eu penso algum. que alguns sim, nós temos alguns cientistas divulgadores que são uh, uh, uh, muito estimáveis para divulgar a cultura, muitíssimo temos algumas editoras e, e, e não tenho problema em citar a Gradiva, que, que teve um papel, ou tem, especial, e outras seguiram, na mas pioneiro nessa divulgação científica, e alguns dos, dos, dos, seus autor, dos autores dessa editora são exatamente divulgadores de ciência, da mesma maneira que há Homens de literatura que se aproximam dos outros discursos, e, e, e temos também alguns, mesmo alguns. Sim. Eu falei do Almada ao seu tempo, mas temos outros que até são plurais na sua forma de arte, como é o caso do Afonso Cruz, por exemplo, para falar de um, uh, um que, que, que me veio à cabeça e que, e que é importante que assim aconteça. E é muito bom que as escolas possam ter contacto com estes cientistas que são capazes de interessar, fomentar a curiosidade, mostrar que também sabem uh, uh, literatura, que o seu pa papel de cientista não os afasta e vice-versa. É, é isso que nós gostamos de ter, uh, gostávamos de conseguir no plano e tentamos fazer no Plano Nacional de Leitura 2027. Perguntava também ao Rui, precisamente, isto, se os cientistas, se os investigadores fazem a, a, a parte que lhes compete de promover a cultura, no, neste caso a cultura científica, uhum. junto do público, e uhum. claro, há cientistas que fazem isso, temos exemplos uhum. em Portugal de, de investigadores que fazem isso Muita muito gente. bem, e de claro. editoras, como a Gradiva também, mas uhum. uh, o que é que o Rui um, considera? É, isso? A resposta está dada. Agora, reveste-se reveste de diversas vestimentas, efetivamente. Vou pegar num exemplo. Vejam o que é que está a acontecer atualmente com as vacinas para a, a Covid-19. Existe muita gente a trabalhar em bastidores, milhares e milhares de pessoas, a, a, a tentar produzir uma vacina que seja eficiente, mas que não tenha efeitos secundários, é exatamente o processo de construção de qualquer remédio por uma farmacêutica. As pessoas uh, Rui, têm que estar a fazer isso. Rui, A uh, questão aqui é avisar que há, uh, tem havido… Cinco um, minutos só de reunião. Um, um problema, uh, se calhar, uh, sim, tem havido alguma quebra, tem havido algum, alguns problemas técnicos, mas… Uh, Sim, talvez, ok, já, já percebi. Não, não, desculpe, pode continuar. Uh, talvez. Assim, mas pode estão continuar. a ouvir-me bem? É, é que temos, só para dizer que temos a ouvir-nos, uh, por exemplo, porque foi essa informação que nos chegou, uh, uma escola de uh, Viana do Castelo, uh, e, ou seja, temos entre nós público uh, de vários sítios do país, incluindo mais jovens. Okay. Okay. E, okay. Ah, okay. É, é também okay. falarmos para eles um pouco. <risos> sim, mas é uma... diga. Ok, uma pergunta técnica. Eu tenho aqui no meu acrão uma indicação de que só tenho 4 minutos e meio até a reunião acabar. Vocês também não. têm isso? Não não, é? não, não, não, não, não. Então a não, minha de vai morrer daqui a 4 minutos? minutos não, não, Ok, está bem. Um, dizia eu que o, este exemplo que está a acontecer com a Covid-19 é uh, algo que é normal acontecer em ciência. Quem está por detrás a construir aquilo? não está, essas pessoas, o grosso, 99,99% ,99 dessas pessoas não estão preocupadas com a comunicação para o exterior de o que é que está acontecendo. E a os mais jovens, e preocupam-se com os mais jovens também? Pronto, agora, é. existem algumas, algumas pessoas nessas firmas que obviamente têm que fazer a tradução do que está a acontecer para o público, têm que apresentar ao público qual é o resultado daquilo. Não obviamente não irão explicar os detalhes todos de, de todas uh, as reações químicas que acontecem, qual é a produção genética que estão a fazer, isso não interessa ao público, mas há que fazer essa comunicação. Portanto, a ciência precisa desse veículo de transmitir ao público que, o que é que está a fazer, porque por um lado isso dá confiança, mesmo para quem não estuda ciência, fica a perceber minimamente quais são os objetivos, como é, que foram, como é que foi conseguido, e ganha confiança nessa área do saber, essa área do conhecimento. De modo que esse é um papel fundamental, mesmo que as pessoas da ciência o façam. Agora, nem toda a gente o faz, claro que não. Por outro lado, há que fazer a tradução. Porquê? Porque a ciência, eu vou... A Teresa Firmino já me ouviu dizer isto muitas vezes, é a ciência é uma língua estrangeira complicada. <risos> Exato. Ciência não é uma língua natural e é tão complicada que só se aprende nos anos mais avançados do ensino. Não está no quarto ano, não está no quinto ano. Os conceitos a sério aparecem já no ensino universitário, no ensino avançado. De modo que quem comunica com, com o público precisa de fazer a tradução de uma língua estranha, esquisita, codificada, para aquilo que é a linguagem comum. E só as pessoas que metem as mãos na massa é que conseguem fazer essa tradução bem feita. Se for pedir ao Rui Agostinho que traduza uma, um texto original de Confúcio, não espero que a tradução fique bem feita. Eu escreverei qualquer coisa, mas estará garantidamente errado. Está. Então na escola, na escola quando se aprende, então na escola é uma iniciação à, à língua estrangeira, mas muito básica, é isso que está a dizer? Começamos pelo BABA, pelo absidário, exatamente, exatamente. A minha ligação vai morrer, eu já volto a ligar daqui a uns segundos, está bem? Mas é isso que nós fazemos na escola. Nós começamos com as leis da matemática e da física, mais básicas de todas, e vamos adicionando ano a ano. Isso é preciso ser montado aos poucos. Ninguém começa no primeiro ano de escolaridade a falar de Camões ou de Fernando Pessoa. Não faz sentido. Sim. Portanto, mesmo com a nossa própria língua nativa, há que estruturar, há que ir sumando coisas, há que ir montando que, a máquina toda. Eu tenho que dizer a, a quem nos está a ouvir que parece que as nossas ligações vão uh, cair daqui a um bocadinho. Caso exatamente. isso aconteça, nós vamos os três regressar, só para, para deixar exatamente. esse aviso. Exatamente. Ah, Bom, sim, Rui, desculpe, a última palavra nestes 50 segundos que faltam, para deixar aqui, é que o conhecimento, quem faz ciência é uma pessoa altamente imaginativa. Uhum. Nós temos que inventar coisas novas. Isso faz falta, e vou terminar com Fernando Pessoa. E deixar aqui a pista que diz assim, ó oh, tocadora de harpa, se eu beijasse o teu gesto sem beijar as tuas mãos, e beijando-o descesse pelos desvãos do sonho, até que enfim eu o encontrasse. Lindo. Lindo, não é? Sim, é verdade. É esta imaginação, é esta abstração, é esta capacidade de imaginar coisas novas que as pessoas da ciência precisam também. E têm tá e, aliás, a, a, a Teresa já tinha falado da curiosidade e de o Rui também a dizer que um, que um cientista é uma pessoa altamente imaginativa. E isso fez-me lembrar um livro que só li em setembro deste ano, que é uma relata o trabalho da professora Maria de Souza, de uma maneira, Maria ah. professora Maria de Sousa de uma maneira muito próxima quando ela fez as grandes descobertas nos Estados Unidos entre o sistema imunitário e o ferro. E esse, este livro chama-se O um Mundo Imaginado precisamente porque era o mundo que ela imaginava na cabeça dela quando e quando ela observava os dados ao microscópio e só ela é que estava a ver aquele mundo. Era um mundo que só era, era da imaginação da cabeça simplesmente dela. Aliás, ela sentia-se muito, diz mesmo, que se ressentia muito sozinha. E Este livro relata o processo científico. É escrito uh, por uma socióloga britânica chamada June Goodfield, uh, uh, mas acompanhou o trabalho da professora Maria de Sousa durante cinco anos e, é, e, é, e, é, e fala da curiosidade, fala da criatividade humana, fala do que é o processo científico enquanto ele decorre, de, uh, fala das descobertas uh, que se vão tendo ao longo desse imenso caminho, também das dificuldades uh, e... E também, já agora, também a professora Maria de Sousa uh, uh, uh, escrevia poesia, gostava imenso de poesia, tocava piano, fazia essa ligação entre os dois mundos de que temos estado aqui a falar. E adorava o Pablo Neruda, Pois abundantemente é dita neste livro. Uh, não sei se querem fazer, se conhecem, se leram este livro, se o conhecem. Eu, eu, eu não conheço, embora tenha uh, visto é. uma referência sobre, sobre, quer dizer, eu conheço o livro, mas não li o livro, é isso que eu quero dizer. Sim. Uh, mas acho bem que a, que a Teresa Omostre pode ser que alguns dos nossos espectadores, ouvintes, Uh, gosto de o ler, uh, nomeadamente a, a, a, os jovens que a Teresa disse que estavam a assistir. Real, realmente, uh, uh, a ciência como cultura, como a, a literatura como cultura, uh, ou, ou as artes, têm uma ligação, uma transversalidade, que eu acho que vem exatamente dessa curiosidade que é aquilo que eu adoraria que nós fôssemos capazes de, de transmitir na escola, quer dizer, o valor do saber uh, e como é que o saber uh, uh, nos acrescenta, quer dizer, é aquilo que faz a diferença do homem, ou, ou é exatamente o saber, e é sobremaneira, acho eu, essa essa descoberta, essa, esse incentivar-nos como criadores. Claro que não somos todos Maria de Sousa, há génios. Não somos, somos alguns somos pequeninos, assim, uma coisinha pequenina, mas isso não, não invalida que não tenhamos essa curiosidade e essa ânsia de saber nos limites daquilo que, que escolhemos para a nossa vida e como é que isso esse saber nos faz escolher e a ausência desse saber nos limita como gente e, to e nos faz uh, um, ser pouco diferenciados, uh, pouco ansiosos uh, por, por, uh, por uh, ir mais além. Uh, uh, uh formatados para uma, uma vida que não é pensada por nós, mas é, é dada por outros, hoje muito pelas redes sociais, pelos algoritmos fabricados, de que falava aqui o professor Rui Agostinho. E, quer dizer, a única maneira, acho, de contrariar essa barbárie, essa menoridade humana, é realmente o saber, a imaginação, a razão e há bocado o professor dizia que uh, uh, não, se, uh, não se aprende logo ciência, quer dizer, é uma linguagem, é uma linguagem estrangeira, é uma língua estrangeira, não é uma linguagem, é uma língua estrangeira. E reparem então como é que se consegue alcançar isso se uma outra língua não natural, como é ler e escrever, não se aprender. Ler e escrever não é natural, é cultural. E, como cultural que é, é preciso aprender. É preciso aprender a ler e a escrever. É preciso dominar esse código bem, com muito treino, como qualquer arte performativa, como a ciência, para então poder ler artes, ciências, todas as formas de manifestação, de criatividade e imaginação dos homens. É por isso que alguns de nós, em Colume, têm assim uma espécie de, de, de, de consciência muito aguda que se perdermos o sentido da leitura estamos realmente num retrocesso civilizacional muito grande, e que isso pode ser uma forma de condenação que uh, não nos devemos uh, permitir uh, de modo uh, nenhum. E, e, e para os me... e para os jovens, uhum. e para os jovens leitores, e para os jovens, se vocês compreenderem bem isto, o que isto representa de crescente, de power para cada um de nós, possivelmente serão menos renitentes e, e, e menos convencidos de que isso é uma coisa uh, dos velhos, tipos como nós e tal e tal. Não, não é verdade, porque muitos dos vossos ídolos são muito mais cultos, uh, aprenderam muitas coisas, fizeram poesia, uh, fazem poesia na música rock ou no heavy metal, fazem Uh, uh, performances uh, criativas, e se não têm cultura, isso é sempre um, uma coisa que já foi vista. Uh, por isso talvez seja melhor ter algum treino nas Sim. artes, nas letras e nas ciências. Precisamente como é que então se pode chegar a, este, a, este, a um público mais jovem, como é que, incluindo o público que nos, que nos está a ouvir da, das uh -huh. escolas uh, no país, das várias escolas no país, uh, Rui? Uh, indo. Uh, uh, uh -huh. obviamente, mas eu primeiro gostaria ainda de pegar na sua pergunta anterior, e sobre ah, aquilo que o livro que mencionou. Claro, claro. Uh, obviamente que eu me identifico plenamente com a descrição que fez, eu não li o livro, mas a descrição que aí está é exatamente o processo de construção do conhecimento. Uh, vou utilizar uma das frases de Henri Poincaré, que dizia assim, um, uma casa é feita de tijolos. Mas uma coleção de tijolos não é uma casa. O que é que isto quer dizer? Eu posso ter uma coleção de dados de coisas que acontecem à minha volta, mas não entender exatamente porque é que aquilo acontece. O construir a casa é construir aquele entendimento, a teoria que justifica porque é que aqueles tijolos todos estão ali, porque é que eles aconteceram daquela maneira. A partir desse momento, então, eu tenho a, a verdadeira teoria. E aqui a teoria eu estou a tentar isolar o conceito de teoria daquilo que é a ideia simples. Porquê? Porque na nossa linguagem do dia-a-dia -dia, dizemos eu tenho calma teoria, não, tecnicamente eu tive uma ideia, eu tive uma hipótese, certo? só uma ideia, não tenho uma teoria. E nesta frase de, de, de, de, de, de, de, de Poincaré... A teoria é a casa, é a construção da casa em si. É aí que quem está a fazer ciência, que tem os dados à sua frente, mas ainda não percebeu exatamente o que está a acontecer, chega ao momento de visualizar a razão daquilo tudo estar a, a formatar aquelas coisas todas da mesma maneira. Vou voltar a Fernando Pessoa. Ó oh, tocadora de harpa, Sim. se eu beijasse teu gesto sem beijar as tuas mãos. Reparem... Ele não pensou nisto, mas eu vou atirar a bola para a frente e vou dizer. As mãos são os tijolos que fazem a coisa. Mas uhum. o gesto, o gesto é a teoria. O gesto uhum. é a casa. Ele quer ter o gesto em si, abstraindo-se das mãos. Ó oh, tocadora de harpa, se eu beijasse o teu gesto sem beijar as tuas mãos. É quase, isso é poesia quase científica. Muito bonito. Aliás, a Maria de Sousa, vou, vou tentar encontrar, ela também tem uma frase, aliás, eu, eu marquei aqui. Ela tem uma, um, o livro não é escrito por ela, mas, a, mas tem muitas frases, muitas citações, resulta de muita correspondência trocada e de muitas Sim. conversas pessoais com a autora do livro. E a certa altura ela diz, mas é importante lembrar-me, a ciência é conhecimento, é amor, é compreensão. E nos próximos cinco anos, foi o tempo que ela demorou a, a, a, a, neste trabalho, uhum. Uhum. e nos próximos cinco anos, o que eu quero é acabar esta coisa de maneira impecável. Quero que fique completa e económica como um poema. Portanto, ela quis paciência. Lindo! Um poema. Exatamente. Mas é ah, mesmo. Seja, ela deu aos tais tijolos, com os tais tijolos que, que ela via nos dados, ela construiu uma casa. Exatamente. É. Deixa-me só gastar mais um minuto e por aí o Albert Einstein. A revolução que é o entendimento da força gravítica enquanto o que é as propriedades do espaço-tempo é uma abstração tal que mais ninguém na época dele consegue fazer, mas ele depreende isso e diz em vez de descrever as forças sobre os objetos, a força gravítica sobre o objeto, ele faz uma abstração maior ainda, cria um modelo, uma verdadeira teoria da relatividade generalizada, que naquela altura mais ninguém apanhou, e ainda hoje é difícil de apanharmos. Ele cria a teoria da relatividade, que é um salto, é um salto que é quase fenomenológico interpretativo da natureza, que não entrava na cabeça das pessoas, e demora décadas a entrar. Passados 100 anos, ainda é difícil entender aquele conceito. É difícil. Portanto, são estas pessoas que são génios, mas mesmo não sendo gênio, quem está a fazer ciência tem que encontrar a teoria, tem que perceber o que está a acontecer. Isso é estar a fazer ciência. É bonito? É. É poesia? É. É o ser humano no seu melhor? Obviamente que sim. sim. E consideram que é mais hum, a, a, a ciência que inspira a literatura e a ficção... Ou, ou, na verdade, a literatura, no sentido amplo do termo, também, também influencia a ciência, eu não digo tanto na, na própria produção científica, de uma forma muito concreta, mas, por exemplo, em compreender o mundo, ajudar a compreender o mundo, lançar discussão, uma discussão na sociedade sobre determinados temas... Banalizar, normalizar, não digo num sentido de aceitar o que é inaceitável, mas também balizar esses limites éticos. Uh, consideram que estes, uh, digamos, que estes vasos comunicantes entre os dois mundos um, podem existir? É fundamental que existam, não é? É, é, é, é fundamental que, que, que seja mesmo uma questão de vasos comunicantes. Como, como aqui o, o, o, o professor Rui Agostinho eh, eh, disse, eh, ao, ao, ao fazer uma ligação tão, e você também, com, com, com você, Tereza Firmino, com, com, com o livro sobre a, a, a Maria, é, é, é, a Maria de Souto, é, é é essa comunicação, porque é de uma comunicação, se trata, comunicante, entre a interpretação, a vontade, a pulsão para compreender o mundo. Às vezes temos cientistas que o fazem mais brilhantemente, às vezes temos uh, uh, literatos, a ficção científica é disso uma, uma, uma forma... Uh, que, eu, que, eu, que eu acho muito cativante e que, por exemplo, pode ser muito atrativa para, para quando nós começamos a descobrir o mundo e as coisas. Portanto, quando, quando as pessoas são mais novas, a ficção científica, uh, quer em livro, quer uh, uh, em filmes. O documentário, que muitas vezes tem guiões uh, com muita categoria. Nós falamos sempre uh, do cosmos ou do contacto do, do, do, do Carl Sagan. Eu acho que nenhum professor de filosofia se pode alguma vez escusar a usar esses livros como forma de refletir sobre, sobre o mundo, as coisas, a epistemologia e apontar para essas diferenças. Não é assim, ah, eu tenho uma opinião, um axómetro. Não. Há metodologias, há formas de passar do senso comum para a construção da teoria. E, conceitualmente, isso tanto é feito pelo cientista como é feito o, o, pelo, pelo pensador, falou-se aqui do Poincaré, um filósofo, uh, uh, nós encontramos uh, muitos, uh, uh, uh, a, a, a questão do tempo e do espaço são categorias muito difíceis, muito difíceis, que atravessam toda a história, que são tão... Uh, uh, trabalhadas pelo historiador, como pelo cientista, como pelo pensador e o filósofo em particular. Portanto, é uma valorização do pensamento e, e da história, não, não negar que nós podemos ir para a frente sem saber o para trás. Essa convulsão é a mesma que, que existe entre... Uh, uh, uh, olha, para fechar... As duas culturas. <risos> Rui, uh, ah, que agora é que, seja, que, seja, que seja breve. Sim, Rui, diga. Tá bem. Ah, que, Obviamente. que eu falei muito. Não não, não, ó, não, não é isso. Foi lindo, foi lindo. Exato. Obviamente que essa, que essa dicotomia existirá sempre. Porquê? Porque é, é o ser humano em si. O ser humano tem a capacidade imaginativa de abstração, de ver coisas que não podem ser realizáveis, não são execuíveis. E, e esse é o problema da ciência. Quando a ciência depois quer construir, tornar realidade aquilo, tem uma barreira tremenda que são as leis da natureza. Mas a, a mente humana, não, a mente humana pode divagar, pode imaginar os mundos maravilhosos que tem e, e é bom que o faça. Vou dar dois exemplos sobre isto, ok? Um deles, Isaac Asimov, faz Grande. nos seus livros as três leis da robótica. Hum. Ninguém ainda falava da possível existência concreta de máquinas que nos fizessem coisas automaticamente. Muito menos daquilo que era o robô ideal, o robô que replica o ser humano, e que ninguém, dizia toda a gente, pragmáticas, e isso é impossível construir. Mas obviamente ele escreve as três leis do, da robótica. Da robótica. Diz, o, exatamente. E ele põe lá. E obviamente as pessoas que hoje trabalham em inteligência artificial eh, lida com isso e, e trabalha e extrapola, porque há exceções a essas leis. Isto aparece primeiro por, num autor de ficção científica. Portanto, mas agora está a ter implementação pragmática, ok? Uhum. Outros exemplos. Há muitos na ficção científica, e aqui este é muito, é muito concreto. Quando a, quando a Apple lançou o iPad de uma série de gestos de manipular as coisas no ecrã, a Samsung copiou a seguir e foram para o tribunal. Foi um processo longo, a Apple acaba por ganhar, mas eu quero pegar numa coisinha que apareceu em tribunal que é giríssima, que é... A Apple dizia, ok, nós no ecrã inventámos uma série de gestos para manipular uh, as aplicações, a interface toda, e aquilo é nosso, são patentes nossas. E a Samsung faz uma réplica interessantíssima ah. e diz, não, essa ideia já está no filme de 2001, Odisseia no Espaço. <risos> Vejam o 2001 Odisseia no Espaço, quando o astronauta está sentado a comer, tem uma mesa de vidro onde ele vê as mensagens e vai passando os dedos e vai passando as notícias atrás umas das outras. Portanto, o 2001, muito antes daquilo poder ser realizável, a ideia estava pensada. Coisa e agora está aí bem. uma versão nova e revitalizada no cinema, vale a pena uhum. ver. No fundo é... é, é de modo que esta, esta ligação intrínseca entre aquilo que é ficção científica e aquilo que é uh, a concretização dos sonhos continuará a existir sempre. Porquê? Porque a pessoa sonha. Ponto final. Hum. <risos> Muito bonito. Uh, Temos uma pergunta, aliás duas, de, de uma escola, de, da escola de Viana do Castelo, os alunos do quinto ano perguntam, peço que será mais para a Teresa Calçada, se podemos uh, ter a certeza, não, na verdade o Rui também, como leitor pode responder, se podemos ter a certeza que os livros das listas do, no plano nacional de leitura têm, que têm ciência, não têm erros uh, científicos, como é que podemos ter a certeza e... A outra pergunta, que é para os dois, mas se calhar neste caso mais para o Rui, se há nos cientistas a preocupação de escrever para os mais novos? Querem avançar? Bom, quanto ao Plano Nacional de Leitura, certeza, não tenho, mas, nem os cientistas, mas quer dizer, certeza não temos, mas temos uma certeza, é que… Uh, o modo uh, que utilizamos, a metodologia que utilizamos para indicar livros que nos pareçam uh, corresponder a, a, a, aos interesses do público do Plano Nacional de Leitura é uma escolha feita por uh, pessoas uh, conceituadas uh, uh, que trabalham nesta área, que têm, portanto, critérios para escolher no, no quadro daquilo que nos mandam as editoras e no quadro daquilo que interessa uh, com qualidade ao público uh, uh, as referências são boas. Pode haver enganos, pode haver erros, pode sobretudo haver livros bons que não estão no plano, por razões várias, mas hum, hum, o que é importante é utilizar este instrumento e a partir dele poder, porventura, cruzar com outras fontes de informação igualmente validadas e hum, com o próprio critério dos professores, mas eu acho que hum, se vocês, hum, agora neste caso, professores e alunos, utilizarem hum, estas, hum, estas referências, a probabilidade de errar, é pequena, uh, mais pequena <risos> e é mais validade do que se forem por outros canais uh, tipo redes sociais. Uh, uh -huh. uh, isso eu, eu, eu acho. A outra pergunta é. responde o professor. Exato. <risos> Estamos quase a chegar mesmo ao fim do pois nosso é. tempo, portanto, Rui, é. um, quero é. então responder se os cientistas se preocupam em escrever para os mais novos, para os alunos mais novos, a tal... Que para é tentar a descodificar a tal língua... Estrangeira? Exato, Estrangeira. Exato exato, exato, exato. É assim, é, como sabemos nem todas as pessoas são escritoras, nem toda a gente tem essa faceta de estar a escrever para os outros. É uma minoria que o faz, mas obviamente há pessoas de ciência que fazem textos para os mais jovens. Ah sim senhor, tem que ser uma linguagem mais adaptada ao extrato do conhecimento que já têm. Portanto, se a pessoa só sabe somar dois com três, obviamente não se pode explicar as coisas mais avançadas. E o que se espera de um livro que esteja escrito para os mais jovens é que aborde alguns conceitos do objetivo que a pessoa, que o autor tem, não é? Mas, obviamente, estará mais limitado na sua abordagem. Eu creio que sim, sim, conheço alguns que têm como objetivo escrever para os mais jovens, não são muitos, mas é preciso é, ir, ir, à, ir à procura e tá é fundamental uh, deixar a pista para o futuro, sim, é começar por esses livros e depois dar o passo em frente e continuar a ler os livros mais completos, mais complexos, porque as ideias são como a árvore, ramificam-se em milhões de partículas e ter conhecimento é conseguir agregá-las todas e ligá-las entre si, fazer a casa. Portanto, isso é um processo lento. Rui, obrigada, Teresa, obrigada. E obrigada a todos que, que nos ouviram. Obrigada a nós, Teresa. E que nos fizeram perguntas e que mantiveram o interesse. Não, não. E um bom dia nacional posso da para todos. Posso despedir-me? Posso despedir-me com Pode. Reinaldo Pode. Ferreira? Não é o poema todo, é a parte final. E é assim. Mas vejam um pedacinho de ciência aqui. Quando o passado passar e passará. Porque o passado é hoje e o futuro vier e há de vir, porque o futuro é hoje. Então, sim, há de saber-se tudo e tudo será certo, simples, claro. Eu, porém, não sei nada. Eu estou aqui nesta. Obrigado. <risos> Muito obrigada. Leiam um livro.